Meu nome é Cristiane Fábia. Eu sou professora, terapeuta floral. Já venho de um trabalho de autoconhecimento, né, de busca. Conheço o trabalho do professor Wallace há uns dez anos, mais ou menos. Já participei de algumas palestras. E nesse momento me senti à vontade para participar do curso, ficou E assim, me surpreendeu. Eu vim com a expectativa que ia ser muito bom. Porque eu já tinha ouvido vários depoimentos, palestras, mas assim, a expectativa foi superada em muito, Porque a gente vem sempre com pensamento, mas sempre tem muito mais a aprender. Então eu expresso aqui toda a minha gratidão por todo esse conhecimento e que eu possa também partilhar todo ele, né? Levando aí para os meus pacientes. Obrigada.